Olha o Takas no time, hein, mano. Vamos ver se ele carrega nós aqui. Faz a boa. Eu vou mandar só o caramujo e o Olhinho aqui. Não vai entender nada. Só o caramucho com o Olhinho, né, mano? Discord, Takas? Será que ele quer, mano? Aô, queixão Aô, Marquinhos. Salve. Bom demais, C. Salve. Bom demais, você. Bom também, ué. Esse ramete aí eu não vi ainda, velho. Direito, essa porra. Eu tô mono, mano. Eu só não tô pegando quando eu você mano. virou o Tatu? Vitou o Lord Kenzie virou agora, né? o Tatu, né? velho. Me fudendo, é assim, Marquinhos. Mano. Prefiro ter o teu Fiddle, eu acho, velho. Prefiro ter o teu Fiddle, velho. Teu Fiddle é dos melhores. Se, se eu soubesse que o time dos caras ia ficar assim aqui, eu pegava Fiddle. Mas o Ramos com o outro, eu peguei Ramos, né? Tá nesse nível mesmo, velho? Você não chegou a jogar de Ramos, não? Não, ainda não. Eu vi eu vi só os caras jogando na stream só, mas nem um jogo meu caiu. É bom, mano. Tá muito divertido. Eu tô jogando com ele porque eu tô me divertindo. É né? mais por isso também, né? Bato fé. Ó, eu não sei se é bom eu falar isso, mano. Mas esse Ramos aqui tá muito bom para fazer três campo gank. Então, se essa é se ela oh, der rapaz, mole, ela é, vai puxar. Se ela der mole, ele vai tomar, hein? Mas a chance de, de molhar depois que a gente falar isso é, então, é meio alta, né? E eu sempre falo o que eu vou fazer, mano. Eu acho que isso me prejudica bastante. Ah, provavelmente. Tipo, eu já vi, né? Tu gosta de, de jogar falando o que você vai estar é, tá fazendo, que e, você vai fazer, né? Isso me ajuda, e eu e isso me ajuda muito, e fora que é bom pra stream, saca? Mas eu gosto de ficar sempre falando que eu vou fazer pra eu pensar melhor, velho. Ela não ardou ainda não, né? Não, ainda não, pai. Foda que a wave tá ruim, Agora né, Takeda? Tá quest Mas eu fui. Ih, pega, Vai, pega! ó oh! Ah, tá, tá bom. Boa. Tá ótimo. Não sei se você tá vendo, mas eu tô vendo, hein? Opa, gastou isso, indo, hein, papai? Tá morto. Só não sei como é que é o 2v2, mas eu tô rebentando ela. Ah, eu tomei fia. Acho que ele matou, matou. Tá bom. Ih, olha eu lá, olha vou... lá. Um Cola, encosta. Eu acho que nós encosta, hein, pai. Então, vou, vou levantar o cara aqui já, já. Ih, é nossa, é nossa, é nossa, Marcola. Opa, flashou, hein. Boa. Oh, pegou o para pra tu double buff, ó. Esse rapazinho morre também se eu encostar Você nele. pega alguma coisa nele? Não. Ai, Marquinhos... Oh, Pô, acabou o Minion na hora, velho. Aí, sacanagem. É. Aí, como é que eu tô aqui agora, É, galera? emagreceu aqui, porque agora eu vou morrer que aqui também. amor de Deus. <risos> Respostas, né, galera, meu de meu jogada. Deus, é. Tomamos horríveis na boca ali ainda, só pra ficar... É, ligado. então. Eu posso ir nisso, mano, o Thresh tá subindo, acho que eu vou, hein. O Rumble tá. tá descendo também, vou comprar. Liguei Fantasma já. Cancelei o... Coisa Ai, dele. tá? Boa. E, ó, o bot tá tretando lá de novo. Ué, o Bueiro tá indo atrás lá. Você quer ir? Eu pulo, hein. Eu, eu consigo chegar, eu consigo chegar. Eu consigo o chegar, fato eu é acho. que ela ainda tá com o ult, né? Mas eu vou tentar pular aqui. Pronto, tá sem um empurrãozinho. você pegar... Uá! Sabia desse negócio aí, não? Eu também não Quer tentar um segundo round ou é muito risk? Acho que é risk já, né? Acho que tá meio, tá meio pegado aqui Tá estranho, não tá? Tá estranho, tá esquisito, tá esquisito Vamos pra casa, então Posso ir? Ué, pode Então vem Bom dia, meu amigo Quer ir bot, mano? Será que vale a pena? Hum, eu não tenho ult, velho Eu mas também não, mas tipo, se olha, olha a... onde ele tá, né? Se tu chegar rapidão lá, ó Ó, o trechão tá nas costas aqui, ó é só você trás pegar. Ô oh, louco! Opa. Como é que não pega? Caralho, Como é que não pega? Mano. Ele tá jogando bem, ele tá jogando bem tá, pra tá cara, cara né? tá dando zoom em mid. Eu vou tentar pegar a Syndra aqui, ó. Tá. Ela gastou stun. Eu você pego, eu ela? pego, você, mas, tipo, dá tempo de você chegar? Consegui Boa. Essa, Tá. Boa. Matei matei, que... matei, matei, matei, matei. Tem que continuar esse aqui, tá? Você pega, Takeshi? Vai, mas Continua. Pega, pega. Ó, oh, tô aqui, tô aqui. Tô sem tal de pai. Ai, ai, ai. Botou, ai, botou, ai, botou, ai, botou, na, hora. Uh, botou uh. na hora. Botou na hora, fi. Nice, rapaziada. <risos> Foi esse, mano. Clean. Caralho, é, o LoL é engraçado do jeito que as coisas viram, né, mano. Fight começou toda a troncha. Sim, mano. Eu, tô... eu olhei aquilo e falei, mano, vai dar ruim pra porra. Pensei, né? O bagulho deu Pior bom, que, que velho, o Bueiro deve estar muito triste, porque é uma das pradas mais tristes, rapaziada, de lane, é quando você morre, você volta pra lane e morre de novo. É, né? é. Porra, é, mano. Isso é a bala. A bala qualquer um. Ó, tá tendo doideira mid aqui, ó. Hum, eu tô ah, bem hoje. Eu papai. pego, hein, mano. Eu, eu pego, ó. No Rio aí. Ah, nós dá um jeito, cara, cara. chegou, papai. Pega. Ó, oh, mas tanca tudo isso. Na moral, o Takash é talvez que eu tô. Esse trash é diferenciado, mano. Meu, o cara tá em dia, porra. Mano, nós, nós tá empolgado aqui. tá Takesh eu peguei, hein? Ai, não peguei, tô não. não. Ah, eu vou pra casa aqui, eu vou pra casa. Eu vou embora. Jogar pelo Drake mesmo, mano. Pena que eu gastei tudo aqui. perdeu gosto o Ghost também, né, pai? ah foi tudo. Mano, eu não quero o isso não, Takeshi. Tá? Como é que faz? Eu, eu preciso estar no na... Estacar o Tornado antes pra, pra tá, tu ir. vai aí. estacando, vai estacando. Ai, que já pegou a Rick, mano. Safe? Botar, tá, botar, vou aí. focar o Drake aqui. Eu tenho tornado flash ali ainda, né, se precisar. É, nossa, eu é, nossa. Se tivesse baron, era baron oh. ainda, hein? Maravilha. Ô, oh, tu, tu é da onde aí, de Goiânia, Marquinhos? Zona Norte, pertinho da Pecuária. Por quê? É que minha família é daí, pô. Ah, é mesmo? É, pô. Eu sou, eu sou de Brasília, mas fui quase criado em Goiânia também, pô. Ah, onde você ficava aqui? Tá o ligado é? aquele Moreira gigantesco? Hipermoreira? Pô, mora ali. Ah, minha pô. família mora ali. Não, mas, pô, deve ter centenas aqui, né, velho? É, acho que é Setor Bueno. Um bagulho assim. Ah, tô ligado isso aí é bairro de, de rico, viu, Taquete, a família tá boa, né? É? A família ah, tá, é, tá, é, tá, tá... Tá boa, boa né? Tá. Então, ainda <risos> só agradece. Então, um dia eu vou te ver, né? Vai fazer um churrasco um dia, é, então eu vou, assim, mas depois? Quando eu voltar a é. acabar essa pandemia aí, eu vou pra ganheiros que não sabe, pô, eu colo aí. Ó, o churrasco aqui no, no, nos meus vizinhos aqui, o pau Tora. viu, Você Tacaque? joga o um truco? Jogo, jogo. É, então, fechou. Eu sou truco, Eu e tu de truco, ó. Demorou. Caralho, fez, rapaziada? Eu jogando truco com o Taquete, do nada. <risos> e nós vai mais stream ainda, foda-se. É isso. Uma vez pior que uma vez eu fiz, velho. É, na casa desse vizinho meu Live aqui. Ah, Aham, a gente streamou o churrasco lá. Carai, que Já da Eu tinha, sei lá, 20 viewers. Foi coisa linda. What? Mano, acho que é só fazer, velho. É véio. só fazer, Não sei como esses caras vão testar não. A Saiba tava lá no rio aí embaixo ali, ó. Aham. Uh -huh. Tá na Disney. Tá longe ainda. ainda. Opa, eu vi alguém aqui. Errou! Opa! Ai, carro roubou. Ah! Ó, ah. ah. oh, o Thresh tem é aquele então, aí, eu tô subindo, pai Aqui, a Vayne tá mid Dá pra ir nisso aqui ainda, mano Eu tô indo, eu tô indo, a Vayne vai chegar aqui pelo logo Ó assim. o é up Ah, e é sacanagem Ai, aqui... Se lindo. eu puxar o Vlad, mas, já mas, é o negócio calma, ah, Eu, eu, eu frente, morro, eu, eu morro, eu morro, mas é com vocês aí Eu vou tornado, vou tornado Um taut no cara? Ai, quase que eu dei um tout nele Isso é limpo, hein O tizinha Não tem Ah, tem o Vlad, matei o LAD já Caralho, tá tá deixa que é isso aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, respeito um pouco a história, né? Mano, não, é. É um... Por mim, nós, em vez de startar, velho, já vira aqui, ó. Que tem zero visão. É, vocês, então, vocês, então. Vocês, não quer fazer? Faz aí, faz aí, faz aí, faz yeah, aí. Começou, aqui começou. Vai fazendo, vai fazendo. Eu preciso de uma lanterna só. Ixi, foi tudo torto aqui a cal então. Morre. Mano, vocês cobram, gastaram tudo. A gente ganha, a gente ganha. É. Mano, a saída sempre tá longe, coitado. Ela lá. Apareceu ali de novo, do nada. Eu pego um Vlad aqui, ó, mano. Ele tá sem flash. Tá morto, então. Tá morto demais. Ah, quem tem em cima aqui, ó. Acho que ela morreu, hein. Eu chego nisso aí, mano. Levantei. Só não consegui dar um taut. O bueiro tá free aí. Oh, peguei, peguei, peguei, peguei, peguei. Nice, galerinha. Didi. Malu Jogão, rapaziada.